Boa de Lilia. Boa de Lilia é só pra me divertir mesmo, né? Nem pra ganhar, velho. Isso, isso, hum, isso aqui com isso aqui. Isso aqui com isso aqui. Isso aqui. Dá, tá bom. Deixa eu ver, mano. Olha, olha o time dos caras. Controle de grupo, controle de grupo, controle de grupo, controle de grupo. Acho que a ult da Oriana conta como que na né? Bota de M.A. e first item. Foda-se. Será que nós tenta dar um é, XP dele aqui, velho? Mano, o que, que é esse Surger dele? Você quer mesmo saber, velho? Não. <risos> Caralho. Qual a chance de você que dá merda, hein, rapaz? Ai, não acredito nisso, velho. Pegou, hein? Caralho, não acredito. Mano, olha esse gank que eu dei, Dudu. Que que é isso, mano? Caralho, velho. Essa, essa bolinha que eu tava aqui foi muito chesquinha dele, velho. Olha a vida desse cara, velho. Morrer. Caralho, eu tô chatinho, hein, mano, de gameplay, isso é louco, velho. Vocês viram os passinhos? Tudo muito. Caralho, mano. Que Nagazawa, pra quê que ele voltou? Será que era pra eu tentar acompanhar dele? Eu não vi. My bad esse pá. Nossa, coitado do cara mid. Olha onde ele ficou a wave. Mano, ah, eu tenho TP aí, eu posso ter aí, velho. Se eles derem mole. Eu preciso esperar o Minar gastar o W, velho. Ah, velho, eu ainda vou morrer, quer ver? Ah, não, o Haka não tem W. Trolei, velho, eu tinha que ter tido um pouco mais de paciência com essa play. Tá, vamos lá. Acho que o mid e nosso bot já tá tiltado, mano. Então, se eu e o Dudu tiltar, fudeu. Não, tá relaxado aqui, velho. É, eu tô também. Tô... Eu não tô relaxado não, mas eu tô tentando ficar, vai Ele tá sem o E, dá pra gankar ele, tá sem doin, flash doin, também, velho. É, ele vai voltar já, voltando. O Skarner tava aqui. Ah, ele me viu, ele me viu, mas eu vou. Bora, bora, bora, bora. Ele tá me vendo, ele tá me vendo, ele tá me vendo. Vem, Dudu. Nossa, que bolinha, hein. Peguei, pô. Mata, mata, mata. Mata nada, será? Mata hum, nada. eu optei por dar um hit antes de dar o R, dava pra matar ele, mas bad. Mano, o dano que ela deu. Eu ah, falo que eu perdi muita wave, top também. Matou, será? Boa, mano. Matou é isso, velho. Boa, irmão. Boa, vou chamar o cara até de irmão pra ele achar que nós é íntimo. Ai, rapaziada. Que cara pica. Mano, essa era uma play que, tipo assim... Era muito mais fácil a execução pra eles do que pra nós. Só que o Skyner trollou, então só agradece. Acho Aí, que eu já, já fiz, já fiz, já fiz Pula esse. Caralho, eu tô putinho, hein, rapaziada Eu tô putinho, mano Opa Oh, você pega isso, né? Acho que eu solo ele Botei esse daqui a pouco, velho Tancando, parei de tancar Nossa, que execução, hein, mano. É isso tudo. Bora, bora, bora, velho Bora, é isso, velho Foda-se. É literalmente isso. Ô, oh, leva essa T3 aí, velho Ai, você não é hype não? Sem maldade? Não, não, não, não, tá. não. Over, over, over. Olha isso, rapaziada. Já voltamos pro jogo daquele esque... modelo, velho Não esquece que tem Shen no jogo, tá? Qualquer play for fazer, o Shen vai voltar. Ah, uma boneca é, é bom pra lidar com, esse, com essas coisas, tá ligado? Tipo, eu só saio correndo, o Shen Uta tá assim. o correndo, igual uma piruleta. Ó o Ezela, só a cachorra, mano, bravo. Eu tá com a bolinha aqui, ó, rapaziada. Tá assim. Se liga nessa bolinha. Olha a bolinha dos deuses, mano. Olha essa bolinha. Uff. Pega o Shen, pega o Shen, pega o Shen. Pega o Shen, pega o Shen. Shen, Shen. Esses aí deve ter bagulho, Dudu. Ai, ai, ai, ai, ai. Esse bagulho, mesmo, mano. É, ué. Tá safe, e tá meu safe. Meu Deus, acontece. ele deu um bagulho bom, mano. Aí é foda, velho. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu queria matar o Evrot e ele ao mesmo tempo, velho. Fui um pouco greedy, velho. Eu que fui greedy aqui, mano. Ah, vai se foder, velho. Será é que nós abre mid, pelo menos, mano? Não é possível que nós vamos deixar o Everot limpar o Wave, velho. Ajuda! Alguém me ajuda! Teve o T do Shen aqui. Será que ele tem flash? Nossa, ele tá muito low, véi. Tentativa pífia de matar o cara, velho. Pai tá chato, Pemari. Pai tá chato, só isso. Vem, vem, vem. Eu mato todo mundo aqui, velho. <risos> Eu devia ter dado o E antes, dá pra ter mais DPS. Eu não tive dano suficiente. Se eu tivesse feito força, eu ia dar uma corrida. Eu rapaziada, que isso, velho. Morreu? Acho que não, ele pula. Vamos drag, velho, vamos drag. Tem que ir lá, velho. Ai, fudeu. Matou! Pega a Pega vai, vai, vai. Acho que eu acertei, acho que acertei. Caramba, eu tô muito bom de bolinha, cara. Faz, faz, faz, faz, faz, eu trolei, trolei, morrendo. Não precisava morrer, não. Ó, oh, tem gente aqui, mano. morri Eu vou fazer a Arauta, então. Caralho. Aralto, então, ó lá. Bora, bora, bora, bora. Ai, ah, mano. Nossa, tá os caras tão puto comigo. adianta nada esse tirar do jogo. Se você pegar a aí, você vai tá no game. Oh, tô indo, ele gastou. Taunt? Uta, uta, tudo, uta. Ah, não, não, não arruma nada não, não arruma nada não Quero roubar a jungle dele aqui, tá pra nascer Isso aqui é perigoso, tá, tem que meter o pé, velho Oh, acertei o um Slip na Zai ali, ó Se o Z matar no R tá ótimo, ah. Tô indo Ah, e ele tinha um ult ainda, cara? Mata tudo aí, Dudu nossa, velho, a Zaya tinha um ult ainda, velho. Achei que ela não tinha, não. Ó, oh, eu pego a Zaya ali. Eu vou arautar só. Fica slow, fica slow. Se você pegar, Deus, mano. Ai, Cidu. Do... Cuidado mano, de ladinho, cuidado batia, de ladinho. Né? Cuidado ai, de ladinho. É que ela tá muito forte, hein. Ai, ai, ai, cara. Meu Deus, ele deu flash ali, velho. Não, ele não deu flash ali, não. Não é, rapaziada? Acho que ele não deu flash, rapaziada. Não, velho. Isso era tão óbvio, viado. Putz, isso era muito óbvio, velho. Eles tombaram ou nós vai barão? Vamos lá, vamos lá. CTP? Tem, tem, tem. Dei um sleepzão, da hora. Vem, vem, vem. vem. Esses cara tá bêbado, velho. Vocês tá bêbado, né? Vamo baron, vamo baron, vamo baron. Tá bêbado. Tá tudo bêbado, velho. Puxa o midiante. Ajuda da Ana aqui só, Dudu. Eles tão vindo, mano. Ó, mata ali, mata ali. Mata tudo, mata tudo, mata tudo. Premire e volta o Baron, e volta o Baron, é. e volta o Baron. Baron. Tô sem smite, véi. Tô sem smite. Pegue aqui, pegue aqui, Tá pegue aqui, aqui pegue a bolinha aí, pegue tá pegue aqui pegue a bolinha. Meu dano aí é a bolinha. Eu tenho boa, que fa boa, fa faz fuca, eu não tenho smite. Faz fuca, eu não tenho smite, véi. É isso, porra. Bora, véi. É porra. isso, é isso. É nós por nós, mano. Eu errei, o, eu errei o bagulho, cara. Tua vida é minha, Pemais. Tua vida é minha. Mano, porra. tem um bonde atrás de mim. Dudu, um bonde, um bonde, um bonde. Eu tive que flashar, véi. Mata essa porra logo, velho. Tem uma galera aqui, filhão. Mano. Não é bom é ir pra churro. cima, mano. Não é bom ir pra cima, PK. Calma, irmão. Jogue slow. Gastaram tudo nele. Vai dar ruim pra caralho, viado. Já voltei pra morrer? Hum, Não. Nagaçal chega aí, o Nagaçal chega, o Nagaçal chega. Naga chega. Ah, eu sei pinta, olha zonas, qual é, viado? Naga Ó as zoninhas com. É vem, a tua mano. hora, Vai, tá chato na bolinha. Vai lá, entra lá, entra o lá. Entra, tá safe, lá. tá em casa aqui, tá em casa. Tranquilo. Dale. Mano, ah, eu sei que não tem um de armor ele me dá IK, velho. Eu não tô entendendo esse boneco. Eu, se pá, rouba o red ali, mano. Ah, filhão, vou levar a velho. Tá doido, velho. Ah, não, não, não. não. Over isso aí. Que over, velho. Quem que mata nós aqui, velho? Eu e o Naga aqui, tamo mão forte, velho. De cheiro, IK, mano. Calma, calma. É só não tomar o taunt. Ó, pode flashar tranquilo. Ó a coraça fazendo efeito, Dudu. Do... Tá, sai, filhão. Pula em de mim. Dei slow. Pula pra cá. Nice. teve oh, TP embaixo. embaixo. O Everest tá chegando aqui, ó. O Everest tá chegando aqui, ó. Bebaram, bebaram, bebaram. aqui só guia, tá? não guia, que Acho que dá pra lançar uma brabinha, mano. Dá pra lançar uma brabinha. Tô chegando, tô chegando. É, só a mas vamos tentar lançar uma brabinha aí. Tipo, matar eles, Cara, tá ligado? Ele... Vamos, cobrar eles, vamos, cobrar eles, du, vamos cobrar eles, vamos cobrar eles, Edu. Vamos cobrar eles, vamos cobrar eles. Ai, eu errei vai, a bolinha vai, vai, mais vai, vai, importante vai. do game. Que isso, ah, que, usou isso usou que, que isso, que isso, Ai, que isso, que isso, que isso? Que isso, mata todo mundo Ai. que a é GG, velho. Eu tinha que ter dado insta zonas. Boa, Dudu. Uhum. GG, é o Blade, velho. É isso, galera. É só controlar o tilt, velho. Jogar low uhum. é só controlar o tilt. Não tem segredo, velho. Jogo da massinha que solta poderes. É isso, velho. Easy. Easy game, mano. E aí, ó. Sem segredo, mano. Joga tranquilinho, relaxado. Coisa linda, mano.